A minha feiura. O <risos> Sr. Raul é um, um, um, um trabalhador que já lutou muito, né, Sr. Raul? Já é demais, né, bicho. Já. Esse Cristais Paulista o senhor conhece bastante. Eu conheço bastante. Quantos anos, senhor Raul? Que eu estou em Cristais. Nascido, de idade. Desde em Cristais, eu vim para cá em 1960. O senhor vem de onde? Eu vim aqui da fazenda Limeira. Ah, mas era tudo cristais paulistas, é, né? Era cristais paulistas. O senhor saiu da roça e veio para a cidade, é. né? Lá na fazenda, o senhor fazia o quê? Lá a gente trabalhava braçal. É, um dia estava, naquele que tempo, tava plantar arroz era com um cavalo do chão, né? Então eu andava tarde ali plantando, tinha aqueles é, pôr de carro para lá, punha quatro boi, ali que é os de deitados, então se sentava ali, ali, bem tranquilo, tocando os boi, aí na tela. A, a, a roça dá muito serviço, né? Dá muito serviço, a roça. Dá. Dava, né? Dava. E hoje dá também, mas é porque é trator, né? É, hoje é trator. Naquele tempo era, não tinha trator, então ocupava mais gente. Igual na fazenda, que era a fazenda do Fabinho que foi o primeiro prefeito aqui de Vistais, a fazenda lá tinha as casas tudo cheio E aí todo mundo trabalhava forçado para dar conta de serviço. Hoje você vai lá, eu fui lá assistido à vontade. Lá peguei o carro e falei, vou lá ver a fazenda. no deu Aquela, tinha uma venda lá que era igual um armazém, muito grande, né? Servia todo mundo ali. A escola que eu estudei, tá só os um poucos de tijolo, assim, vai cair tudo. Então a gente olha assim e lembra daquele tempo, os companheiros da minha época lá, já foi tudo, né? Já subiram? Subiram. Aí... O senhor está ficando para contar a história. Então, aí, aí eu vim para cristar e. O patrão do senhor já foi embora. É? O patrão já foi embora. Então, mas. O Fabinho Pinheiro? Patrôs, Eu conheci o, o, o empregado de confiança, o mestre de obra, foi esses dias passado, o Zé Carlos, né? O Zé Carlos. Então, meu cunhado. É, mas, mas é uma é. luta, né? O senhor é irmão da Dona Lourdes? O senhor é irmão da Dona Lourdes? O seu é irmão da Dona Lourdes? É. Não. A minha esposa é irmã do Zé Carlos. Irmã do Zé Carlos. É. Deixou saudade do Zé Carlos, né? Deixou. Gostava daquele moço, viu? É, ele é bom. A gente teve um, uma empatia muito grande por causa do acidente ah. dele e o meu acidente, né? É. Dois cadeirantes. Então, coitado. É. Eu... Então, o... aí daquela época que eu trabalhei, então hoje tem pouco. Então a gente, quando vê um, a gente vai lá. Fala, ah, o Lando está vivo. A gente vai lá ver ele, né? Dá saudade daquela época, né? Porque vai acabando, daqui a pouco nós já acabamos também. E se nós não for ver eles, não tem a nós também, né? Enquanto tá vivo... Tem que, tem que aproveitar. Eu sou Raul, me fala aqui, quem é que foi professor do senhor lá na roça? É, Zuleica Barbosa. Ela morreu semana passada. Lá em Franca? É. Zuleica Barbosa. Zuleica Barbosa. Ela morreu em Franca. O que que ela é do Barbosinha? Não sei, mas é do Barbosa aqui da rua. E o, a, o, o marido dela era dos Domiciano. Como que chamava? Oswaldo Domiciano. Daqui dessa região? É, lá da Funda. Então lá tinha, do, eu morava no Piero, e do lado de cá tinha a fazenda do Zé Domiciano. E eu era, nesse tempo eu era mulher Então lá, lá tinha a fazenda e a mulher do Zé não gostava demais de mim. Então é, daquele tempo aí será a casa com aqueles escovões pesados. Aí eu lembro quando fez a, a escolinha, que foi a primeira professora para lá, que foi ela, ela era solteira ainda. Então procurou um lugar para ficar, aí ficou na casa dos do Zé Do outro ficou, lado? É. E eu f, ficava lá com o ex lá ali, ela dava aula à noite e durante o dia. Aí à noite, ela pediu para vir com ela. Era, era mais ou menos um, um quilômetro de, da, da fazenda lá. Né? Então eu ia com ela, voltava. Aí depois eu falei que ia parar da noite. Aí ela começou a namorar, o Oswaldo dominou que era o filho, fazia ver onde eu estava. Aí a mãe do Oswaldo chegou perto de mim e falou, vem cá, rua, estar com você. Você vai continuar baixo de noite, você vai ser o segurador de vela. <risos> Naquele tempo existia isso, hoje não existe mais, né? Aí eu era o segurador de o que vela. O que era segurador de vela? É que fingiria os namorados E dava conta? Ah, fazia o que podia. Né? <risos> e e ele vai se gostar demais de mim né? é. Aí então, é, eu, fui, eu formei com um parente dela Onde estava a Zuleika Barbosa, eu queria ver ela Minha primeira professora Aí ela falou que ela estava em Franca Aí ela falou para mim que ia pegar o endereço dela pra mim lá para conversar com ela. Agora, foi é, domingo. Eu fui na casa dela da cunhada dela ali. Ela falou, tem uma notícia ruim porque quê? Falei, ela, ela faleceu. Eu falei, caramba, eu queria vir outra vez, assim pra ver como que ela mudou, tanto que mudou. O, o né? senhor tinha nessa época quantos anos? Eu tinha mais ou menos uns 10 anos. 10. E ela tinha uns 18 ou não? É mais ou menos, ela tinha formado de pouco. Ela tinha formado de pouco? É. Então é, devia ser mais ou menos uns 10 anos, é. eu estou com 80, ela devia ter uns 90. É, foi a única professora do senhor lá, é, ou não? Lá na, na fazenda. Foi. Na fazenda foi. Aí, depois que o senhor saiu de lá, foi na eleição do... É, aí foi na, aí fui na eleição do Fabinho Pinheiro, porque ele gostava demais de mim, porque era uma pessoa Fábio na fazenda, Espírito. muito bem mandado, Uma placa dele ali ó. Foi uma pessoa Fábio. muito bem mandada. Quando o cara mandava fazer um serviço, que que você fez? eu ia e fazia, não um deixava para outros, né? então eles gostavam muito de mim, aí ele falou assim, ganhasse, ele me trazia para cá, aí eu vim, vinha o meu irmão mais velho, meu irmão trabalhava de governo e trabalhava na matador, né? E eu, ele falou assim, você eu não posso registrar, porque você é sorteiro, rapaz, não, não pode. Então, porque a prefeitura, os primeiros quatro anos que estão tá começando, só vai registrar outras pessoas casadas. Então, é você, esse tipo de confiança. Você faz uma coisinha hoje, amanhã você está entregando um papel ou tá? eu sou eu sou, senhor Raul, nós estamos aqui pertinho da prefeitura, né? É, a prefeitura esse prédio amarelo aí, ó. Esse, aqui, pré esse prédio amarelo aqui, ó. É. Eu estou filmando aqui, na, em frente aqui, ó, ao lado da, da prefeitura. Quem construiu esse prédio? Esse prédio aí, antigamente, antes de ser prefeitura, era farmácia. Farmácia do... do... Cunha. Cunha? É, esse foi bem antes do, do, do outro ali. O senhor falou de coveiro. O coveiro mais antigo aqui é, era esse, ou foi o primeiro então, coveiro é, não? Antigamente existia um cemitério aqui não tinha prefeitura, mas tinha um senhor que comandava aqui, chamava, tratava dele Sebastião Fiscal. Ele morava ali, né? Então ele comandava. Né? Ele, ele, ele, ele que, que administrava lá os mortos? Então o prefeito de Franca, né? É. Ele ia distribuía as coisas e ele vinha. Acompanhava. E o cemitério foi sempre ali, naquele lugar? Sempre ali, naquele lugar. Agora estão arranhando o bastão. Naquele tempo era pequenininho. Né? Era pequeno, né? É. Mas naquele tempo a maioria era enterrada. Depois foi mesmo. o senhor Antônio, aquele moreno, foi o coveiro. É? Sou Balduíno. Sou Balduíno. Balduíno, ah, ah, Galvão. Galva, O ainda é vivo ainda. É vivo, eu contei a história dele. Então, eu fui lá na casa dele. Ba é, o filho é. dele é baiano. Baiano Baiano, Corrêa. É. Então, sabe como é que o veio pra cá? Ele trabalhava na companhia de pedreiros. Então, essa, essa companhia veio aqui em cristal, e entrou na companhia de pedreiros. Aí, ele, ele falando que andava lá e trouxe ele para tomar conta, ele tinha que fiscal. E aí, nós que trabalhávamos na prefeitura, nós ajudávamos também. E quando apertavamos, um no dia de chegou de concreto, todo mundo ia. E depois, ele trabalhou ali do começo ao fim. Depois ele foi para o cemitério, trabalhou no cemitério, no é o cristais sempre teve problema com a água, né? Que a água aqui não tinha água boa, né? É, antigamente não tinha, né? Porque era fossa, né? Era tudo fossa, a água, a da... água de cacimba. Era água salgada, né? É, salobra. É, não servia para tomar. Aí daí buscava, nós não, todo mundo, buscava na mina para beber e usava pra outras coisas. A água daqui vem dessa mina aqui, desse lado aqui do é, corredor? um pouquinho pra baixo. Né? Pouquinho para baixo. É. Ô, o, o, o, Sr. Raul, o senhor está vendo que o senhor tem muita sou história Raul, desse Raul. lugar aqui, ué? O senhor viveu a vida toda aqui, né? Viveu é, Nos... a vida aqui, né? A gente já viveu a vida aqui, né? trabalhava como pedreiro, como pedreiro, eu ia ir em França, já trabalhava no Rastinho, já trabalhava no Rastinho, né? Mas eu, eu tava, depois que eu parei de trabalhar em prefeito, essas coisas, eu comecei a trabalhar com poção, sempre que desde que está. eu nunca não mudei da coisa. Nunca mudou? Não. E, e, e o Zé Carlos foi, foi companheiro do senhor? Foi um braço direito, né? Braço direito. Ah, mas vamos, coitado. Aí depois, ele falou que tinha vontade de trabalhar de motorista, né? Aí ele veio pra cá e trabalhou aqui também. É. Trabalhou com motorista há bastante tempo. Trabalhou. A, a gente... A, oi! Quando a gente tá comendo alguma coisa, a gente oferece pros outros Ou não? Fala para ele trazer ao menos os dois gominhos para mim. O senhor Raul, o senhor aceita? Não, obrigado. Traz os dois gominhos para mim. Quer mesmo? Eu quero. É. Não, não, não, não vai lá buscar, não. Eu quero dela ali, eu quero buscar. Aí, ó. Ah! Obrigado, senhora. Eu tô filmando. Você conhece o senhor Raul? Desculpa. Você conhece o senhor Raul? Não. Esse moço aqui, ó. Ah, é Raul? É. E eu sou Luciene. Oh, oh, oh, obrigado, viu? Agora seu Raul, seu sou Raul, mãe vai... inteira? Não, não, obrigado, obrigado. Eu sou Raul, agora o senhor vai conversando e eu vou chupando a mexerica aqui. É. Aí. Esse companheiro ah. aqui, ó, eu pedi é. dele, é Zé da Braba. Né? Ele é amigo meu, de muitos anos. Ele foi criado na borda-mata, lá embaixo. Eu passava lá, quando morava na fazenda, né? ele estava lá sempre colhendo arroz lá. Tudo bem? Eu tô... Maria. Hum. Maria. Valeu. Eu tô conversando com o Sr. Raul aqui, tirando as histórias dele aqui. Tô esperando que se eu tivesse estivesse trabalhando a gente ia, não ia conversar, mas ele tá à toa. Nossa, <risos> São Raul, quando a gente chega nessa idade do senhor, o senhor está com quantos anos? O, 81 fiz agora em abril. O senhor está de parabéns. A gente tem os privilégios, né? É, tem, né? Gente... Ninguém fica oferecendo serviço. É, né? A gente tem que ser alegre. Tem que andar, ver com companheiro, os é, companheiros, porque tem gente que pega uma certa idade e desanima. É. Pega o queixo. Não pode ter isso. Tem que ir. E pra cima, né? Tocar para frente. Tocar pra frente. A vida, né? É, mas eu tô de 70 e tantos anos, eu não quero mais nada. Ô, oh, o que é, que você é isso, que é? Tem que esperar. Eu se eu mais. não, não mais der a não sei o mas se que fez você. Esse paio, ano o senhor não apanhou café? Tô? É. café na o, lá na O senhor apanhou café, mas só na xícara? É, mas é na xícara. Mas é na xícara, né? Na xícara é bom demais. O senhor apanhou café mesmo? De rissar café, não, não esse ano, mas ano passado, é, ano, esses é, anos... Eu, nas, olha, é, eu acabava o serviço, por exemplo, é, eu trabalhava até 5 horas na fazenda. E depois, o meu pai, ele tocava de um empreite, né? Ele é. era um empreiteiro. Então, depois que eu parava, eu ia ajudar eles lá, na tarde. Oh, e coisa boa é apanhar café, né? Parece que você tá é, é, é tão bom, você né? tá vendo o, pessoal, o negócio render o serviço, né? Um pouquinho enche é um balai de café lá e é. aquilo ali é bom. E já vem dinheiro pro bolso, né? Opa! É. Quem põe café? É, de, Foi a, né? é a época que o pessoal rural é, ganha mais dinheiro na época que põe café. Então, ah. Pergunta aqui, é, comprou carro, comprou casa na época da panha. Aí depois veio as máquinas, aí acabou. Mas mesmo assim tem muito serviço na roça ainda, né? Tem a carta do café depois, né? O senhor sabe que essa cidade aqui é famosa, né? Por causa do o seu Agostinho Spirandelli. Ele, ele inventou uma máquina para fazer a... A varredura do café, né? É, ele era muito inteligente, eu tinha fazendo aqui na frente aqui e ele montou um barbolzão, ele punha na cabeça de alguma coisa e trocava ideia com, com os amigos, né? E fazia, e dava certo. E fez uma máquina, a varredora, ela chama Spirandelli. É, né? Carrega o nome dele. É, nessa época ela está em, em, em atividade em plena atividade. É. E tem a patente. Trabalhando aqui, ó. É, ele inventou, Morreu com 94 anos. Ah, foi O senhor Augustinho Spirandelli. Ele é já falecido. Falecido. É. Ele foi, tipo, um ocidente também, né? para aqui. Aí na fazer. Ele que me batizou? Quem? Augustinho Spirandelli. Ah, sabe, é, é, é, padrinho. A, a, a, a, a, a filhada dele, né? E a Dona Elza? Não, foi ele e a Maria Espirandelli. Naquela época pegava ah. um daqui outro de lá, ah. né? E ganhava presente quando, tava quando... quando... Ele dava alguma coisa. Ele... Eita! Dar conta? Ó! Ah, eu sou amigo da Cida. Ah! A Cida é. faz tempo que eu não vejo ela. A Cida. É. Gente boa! Eu guardei uma história dele curtinha. Aham, uh -huh. então. Do Sr. É. Agostinho Spirandelli. É. Então... Agora eu tô, tô conversando com o seu Raul aqui, ó. Tirando, esse aqui tem história, viu? O Zé Carlos assim, ó, aquele lá, você foi no lugar certo. Agora o Zé Carlos foi embora, coitado. Meu amigo. É. E eles trabalharam junto. Há muito tempo. Oi, Marinho, muito, tempo. Tudo muito tempo. Ah, ligou pra você? Ah, olha do quê... Óleo então. de assapão? É óleo de assapão. Óleo de assapão. Ah, ela não veio aqui, não ligou não. Isso aqui é a cidade pequena, é assim, viu? É. Os cachorros estão aqui, tomando Nem conta, o não mão, tem um, uma grade grande foi, né? de proteção, não e a prefeitura está ali pertinho, e, é. e a vida é dessa, né, né, o Raul. O senhor estava ali conversando e fica jogando o que ali, o truco, o cacheta? Eu, tá, é, eu baralho, jogou, baralho eu ali, ali. Eu, eu não fui nem lá, depois... É destrai, né? É distrair a cabeça, né? Eu qual qual, qual qual Qual o jogo de baralho que o senhor gosta? Eu gosto mais do truco. É igual eu. É. O, o senhor trucava mesmo com o com, com, uh -huh. zap ou, ou a sete copos? sete copos. Eu, na mão não sou... O melhor truqueiro do Cristal. Mas são um dos melhores. É mesmo? É. Na época do Roberto, prefeito, ah, então, nossa, em São mas Todo, a mãe, todo ano tem campeonato regional, ah, estadual de truco. Então ah, é o Roberto não, levava nós. Como o prefeito levou. Assim, levava Tchau, quatro duplas. Aí nós ia. Né? Chega lá duas mil duplas. Aquilo, o um campo alotadinho de gente. E ele levava nós. Em assim, todo ano levava. levávamos. Acabou, é, ficou difícil, dinheiro, né? Aí foi o. Oi, meu sou Raul. Ajuda bastante a cabeça, né? Ajuda. Você distrai, Pessoa sabendo, né? né? Precisa de concentração. É, tem muitos casais que é. a mulher, a esposa, não gosta com o marido jovem. É. Né? Acha uma coisa capona. Mas a menina não incomoda, sempre, né? Vai, vai jogar pro São Paulo, oh, vai lá, vai jogar truco, vai distrair. E o senhor tinha parceiro bom? Tinha parceiro Quem é que era o parceiro do Simeão. senhor? Simião. Hein? Simeão. Simeão? É. E o Sinal? Sinal, a gente chegava, olhava o outro, era um que passava a mão na cabeça, outra hora era nas cartas, pegava na mão assim, né? Coçava, é, coçava é, o vai. nariz? É, também. A orelha bichinha, é. a, a orelha Então, ah. esse meu parceiro vai é. jogando truque ali ainda. Ele está jogando truque? Ele tá. Ele está brincando ali, gato. Ele tá jogando ali? Aí depois, o parceiro jogar com o meu neto pequeno dentro de Cristais todo ano tem o torneio. torneio. Então nós pode ser o torneio. Então nós ganhamos os troféus. Então, aqueles que ganham primeiro, segundo, terceiro, quarto, até quarto, ganha um troféu. Então, nós sempre, quando nós vai, nós práticos qualquer coisa. Aí não perde, pernada nada, não. Quando vem primeiro, segundo, terceiro, é quarto. O truque é bom, porque quando você não ganha, você, quando você não, não perde, você ganha, né? É, quando você não perde, você ganha. Eu ouço uma que é jogo de dinheiro. É. Eu não gosto tá de cachete, essas coisas, não gosto tão. Porque sabe o que acontece? Isso aí dá briga, o é, cara fica nervoso, fica tá perdendo dinheiro, né? Então, é. não é uma coisa uma diversão, é. é uma coisa de ganhar dinheiro, de ficar nervoso. É. O, o Sr. Raul, vamos voltar ao nosso assunto aqui, sobre família. O, eu gosto Irmãos do senhor, quem são os irmãos do senhor? Quantos irmãos? É. Que o mais velho, era o José, que o Antônio, o Joaquim e o João. Quatro. E as mulheres? É. Mulher é a Olina, a Leontina e a Maria. Três. Três mulheres. É. E o pai do senhor, como que é chamado? O pai. João Galdino. João Galdino. É. Agora dos irmãos, viu? Tem só eu Sim. e um irmão. Os outros já subiram. Subiu. O Ô, o, Sr. O, o, o, Raul, o senhor chegou a conhecer avô? Avô, eu conheci o padre da minha mãe. Como que chamava? João Lázaro. João Lázaro. É. Ele era é de caraval. Criado Caraval, tinha armazém carnaval. Mexia com essas coisas. Ele era. Sabe, rendava a terra e plantava fumo. E, e o casa que ele morava é dois rendados. Embaixo é a fábrica dele de fumo. fala fala não é é. fábrica, né? Então, ele coía. as folhas? As folhas na época certa. Aquelas partilheiras de bambu, trazia, punha tudo ali, né? Aquilo ali tinha que secar é. na sombra, né? É, secar na sombra. Murchar. Aí ficava meio murcha. Aí você pega o talo, vai gota, você faz isso assim, na mão, você tira ele. Aí fica igual um peixe assim. Aí você põe aquela dali e vai juntando. O senhor ajudou a fazer? ajudei Aí ajudava assim, né? É. o era molecotão, um aí pegava e... Tem um, uma munheca de pau sim, aí prende uma coisa ali, um vai tocando, o outro vai emendando, vai emendando. E fica com a corda comprida. Aí todos os dias, você tem que trocar de um pau o outro. Trocar de um para o outro, todo chegar igual. Então, o meu avô, ele plantou uma coisa de fumo, que tava um fumo, é, igualzinho o fumo goiano. E ele fazia o pacotinho pequeno. Com palha, costumo quando batava, né e vendia como fumo goião E o povo comprava, porque era muito bom. O, o, o fumo, eles curtiam, parece que eles colocavam pó de, de café? Não, né? Não. O senhor não lembra disso, não? Eu não sei, não. Eu, eu, eu, aqui está soltando melado, Pô, eu faço de embaixo. Vai soltando que é melado. Aquele que não solta, tira daquele e despeja no outro. Ele tá fazendo assim. Umedecendo? É, para eu poder ficar macio, né? não resseca O senhor fumou? Não. E cheirava assim? Ah, seu... É, Opa. cheirava lá com o meu avô, cheirava desse é. avô. É. Dá uns espirros bons? É, ele fazia esse, esse negócio de tabaco. Tabaco? Tinha latinha, né? Aí ele cortava... O fumo, deixava eles cortar um pedaço e punha secar numa, na, no forno, né? Ele pegava uma, aquela fruta, uma linha de cadela, que aqui tem um cheiro muito forte. Ele raspava aquilo e punha. E ele fazia latinha de tabaco e vendia. Mas era um cheiro gostoso, só que a que você punha na aí, você espirrava até. <risos> ele falava que era para limpar, né? É, eles falava que. A, a, a era muito bom. Muito bom. E o, e, o, e, o, e o tabaco, o fumo, eles usavam muito para espantar mosquito, né? Na roça. Você estava parado lá, tinha uns mosquitinhos e tal. É. Eu lembro que eles falavam isso, né? É, para espantar mosquito. É. aprendeu a fumar sim. É, para espantar, né? É. Fazia de, de palha, né? É, de palha. Então, põe ali. Outros eram no cachimbo, né? Enchia de, de, de fumo ali. Né? um abraço ali, assim, se só soltava que a fumaça, a ah, mosquita não cheia de jeito nenhum. De jeito nenhum. O é, cheiro é, forte, é, né? O cheiro forte, né? É. Sr. Raul, nós falamos aqui de coisa boa. O senhor não falou mais dos irmãos da mãe do senhor? Os tios do senhor, para o pai de mãe? Tio. Então, do esse Então, foi esforço tudo para São Paulo. Porque um era meu padrinho. Era meu tio padrinho, Jerônimo. Jerônimo. É, e tinha o Lázaro, que era alfaiate. Ele depois começou aqui em Claiaval, oficina muito grande, ele comprava os panos e fazia os ternos. Antigamente usava muito aqueles ternos de brim duro, amarelado, os fazendeiros mandavam fazer, né? Eu fazia. E ele fazia. Agora, o parteira era brim. Brim? É. Brim, ué. é. E depois brim. entrou Tinha o, a casimira é. de ab... A é, Gazimira. É. Tinha casimira também. É. Tinha uns que eram riscadinhos assim. Riscadinhos. Então, é, eu fazia esse terno, você comprava o, o... A barguia fazia com o um botão, é. não era feixe clér, não? Não. Aquilo tudo era na base do botão mesmo. É. E fazia o terno e fazia o colete também? É. Bem mesmo, é. Né? Quando, o, né? Fazia corria, o colete. E ficava chique, né? Ficava ah, chique. Aí o, o tijonzinho era o... Alfaiate. Alfaiate, e o outro? O Padrinho Jerônimo, ele ele nunca um caboclo que mexia com um negócio, de... ele era meio inteligente, aí ele foi para São Paulo mais novo. Aí ele entrou naquela firma de tabacão, de tapete. e lá ele foi perfeituando, que era muita gente, passou a ser chefe do alto, ele quis procurar. E mais quem é que era, irmão? Da mãe do senhor, tio? Tio. É. é e mais quem? De homem era só. E das mulheres? As mulheres era... Tia Al, Tia Fiuca, Tia, tia Marinho, tia, tia É um grupo e grande, mãe, né? né? O avô dela o senhor conheceu, e o avô do pai não, né? Sim. Do Sim. Pai, Sim. pai do senhor o senhor não conheceu, não? Do lado do meu pai não. Que é a família de... Do lado da minha mãe eu conheci, que era o João Lazo. Disse, fazia João Lázaro é. Agora do lado do meu pai, então eu não conheci o... Vovô, não? Não. O avô dele, quando eu comecei a conhecer como um gente, ele já tinha morrido. Já tinha morrido? É. E como que chamava o nome dele? Do, do meu avô? É. Era... Do lado do, da minha do irmã, pai. Do pai era o João. João? É, João, é João Galdino, né? que um João era que, que era o meu pai, né? É. O outro é o João Galdino de Nazaré, que era o pai dele. De pai dele. o Sr. Raul, que coisa boa a gente conhecer, lembrar de família, né? Hum. O senhor tem um punhado de neto já. É. Jogador de truco. Ixi. aí depois o, o, os meus primos que foi, foi para São Paulo junto mesmo, Aí foi vindo para para Franca, aí na me disse que eles foram estudando lá, aí ele veio, teve um deles, o Devaí, ele estudou negócio de química lá, e ele entrou na Sabesp lá, aí ele pediu, tem que ele vir para Franca para aposentar aqui, aí ele comprou uma chácara fez piscina, uma coisa muito boa, aí e bem, ficou aí, aí aposentou aqui. Não é. perto Eu tô vendo ali, é o um, é um tocando ali, comendo. Olha ali na, no, no coqueiro, ali olha é o bico dele, amarelinho, ó. Ah é. E ele está resmungando lá, né? Ah, ele está reclamando. É bom, né? Aqui tem muito, né? Tem muito. Uh, tem Esse coqueiro. É. Eles é. comem filhote de passarinho? Ou Eles sou... comem filhote de passarinho. Aquele bico dele ali vai longe. Vai, o bico está lá embaixo. é. Olha ah lá, ele tá querendo voar, viu? E os passarinhos ficam todos anchitados, né? É. Olha ele... ah lá, ele olha de banda, né? Ele tem. E quem é que cuida desses tucanos? É a natureza mesmo. Amém. Aí, ó. Olha ah lá, ele tá catando. Tchau, gente. Obrigado, viu, doda. É, Aí os passarinhos quando descobrem que ele está ali perto, eles, eles fogem, é? Porque o tucano bota respeito. Hoje está um sozinho, sempre vem dois, Vem um outro vai de lá. Ele come, é, é só o, o, o. Ele come a semente também do, do coisa, não, né? Do coqueiro? É, É. dizer o cu, não. Olha lá, e tá aqui um o lá embaixo. Olha lá. Pulou, subiu lá. Olha lá, o tocão. Foi embora. É. Aí, ó. Ô, sou Raul, foi muito bom conversar com o senhor. Hoje é que dia do mês? Hoje não estamos no Thiago, é hoje ou hoje? Dia 12. 12 de, de agosto de 2000 e 22 e 22. Acabando, ah, hein? Tá acabando, ué? Gostava com papatinho. É. Maria. É. Ô, é. oh, obrigado, viu? Eu sou Raul. Muito obrigado pela conversa. Eu tô vendo aqui o um sinal. No Zé Carlos. No Zé Carlos, filho, né? No Agora, você passou aqui, tem um rapaz que chama João. Muito parecido com você. Então você passou. Eu olhei João, e falei João, assim, né? Aí depois você passou. Falou, Ronaldo. Falou, e fez assim. É. Aí depois eu perguntei e era comigo. Aí você fez assim. É. Por do ah, boné. É o boné que estava tá atrapalhando. Ó, oh, foi muito bom. Obrigado, senhor. Obrigado, você. Deus abençoe. Eu muitos anos de saúde você. Eu vou fazer uma homenagem nesse vídeo para Zé Carlos. É. Ô Zé Carlos, você falou tão bem do seu Raul e falou que é uma pessoa digna e você sempre que foi honrado, respeitado aqui ó, fica a nossa homenagem a sua... Gentileza, sua bondade, né? O Zé Carlos era uma pessoa especial, né? Muito especial. Bicho. Casou com uma pessoa muito boa, né? É. Dona Lourdes. E enfrentou momentos bonitos é. e sofreu, difíceis sofreu também. Sofreu muito. Né? É. É uma mudança muito brusca, né? Da vida. É. Ficou 23 anos na cadeira de rodas, né? E Isso. aprendeu muito. Ó, oh, Deus abençoe. E fica o nosso respeito, o nosso carinho em vocês, É Carlos? Estou conversando com o senhor Raul? Raul Batista. Batista. Eita, Batista. Muito bom. Deus é. abençoe.